E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Seguinte, rapaziada, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Se você for novo aqui, mano, se inscreve mesmo e ativa o sininho Que você vai curtir o canal e garanto que você vai assistir os próximos vídeos Mas enfim, galera, eu tô aqui na comunidade do canal pra poder falar pra vocês Vem cá e acompanhar a comunidade, eu posto muita coisa aqui, ó, tipo novo vídeo e tal, a capinha aí, ó. Ficou top, né? <risos> e beleza, mano. Sempre tô comentando alguma coisa aqui, ó, fazendo votação, tal, para poder querer interagir com vocês aqui na comunidade do canal, beleza? Se você não acompanha, mano, é só clicar aqui, ó, no celular ou quer ver em que quer lugar, mano. Comunidade, acabou. Mas você vai ficar quer ver sempre antenado aí das coisas antes que os inscritos quer ver que só assistir os vídeos, entendeu? Então, qual aí e acompanha a comunidade, beleza? Ó, hoje eu vou trazer para vocês novos servidores que lançaram aí beleza mano eu vou deixar o link na descrição você vem e joga, você entra em qualquer servidor que você quiser, eu vou deixar o site é do ddtank.net, daí né? se você quiser entrar mano, tem muitos servidores, vou mostrar aqui para você primeiro aí eu tenho um lançamento do ddtank 10.3, tem o ddtank 5.9 mano eu vou colocar uma meta aqui, eu vou ver, é então, galera, eu vou colocar uma meta aqui Eu acho que a gente bate 100 likes, mano Pra eu poder gravar em alguns servidores Daí você deixa o um servidor que você quer que eu grava Se tiver muito like Galera, daí você vai lá like, um e pega o videozinho do mano Não, o um videozinho não O um comentário do mano Deixa like, galera Deixa muito like no comentário que tiver, tipo assim No DD Tank que você quer que eu jogo E quer que eu faça os vídeos, entendeu? Mas basicamente aí, ó Tem esses DD Tank aqui, mano ó. Tem, ó, em breve vai ter um 10 aí é o DD Tank, um Indy mas esses DD Tank aqui que estão funcionando, DD Tank Titan, versão 6.9, tem um DD Tank Fusion 8.7 DD Tank Fênix 5.5 é, DD Tank Vegas 8.9, D Tank Betel 5.9, já fiz muito vídeo nesse DD Tank e no Fênix também, e no Fusion, tinha um Pavas né, que eu não sei qual que é mais, acho que eles tiraram daqui. E lançamento em breve que vai ser o do, do The Tank Chalcos Acho que é assim que se pronuncia Mas basicamente eu vou estar deixando esse link aqui Que eu estou nessa página aqui Na descrição, você vai fazer o seguinte Vê o vídeo aí para você entrar aqui no DD Tank. <tos> Feito tudo isso aí, galera, é só entrar no DD Tank, mano. Você vai clicar, esperar o anúncio, porque essa é uma forma de você me ajudar a ganhar um dinheirinho no YouTube. Porque se meu canal não é monetizado, você pode me ajudar clicando aí no link e indo direto, beleza? E, mano, espera, 5 segundos, não vai te matar. É só clicar no, no anúncio aí, ó. Clicar no anúncio do robô, pular o anúncio e entrar aqui no DD Tank. Parece meio complexo, mas não, mano. É só rapidinho aí, ó. Rapidão você entra aqui. Mesma coisa que você ver um anúncio no YouTube, entendeu? Mas você vai ver pro link, entendeu? Basicamente. Mas clica aí e me ajuda. Esse vídeo aqui eu não decidi gravar em nenhum DDTank porque eu é uma meta para tentar bater pra poder gravar em né, algum DDTank desses aqui. Mas depende de você que assiste o canal. Quer um, que eu grave na GUD Tank, lançamento, papapum. Então deixa o like que eu venho aqui ó, trouxe o vídeo e eu faço mais evolução daquela forma, cara. Se tem DD Tank novo aí, então quer que eu divulgo? Entre em contato comigo, tem meu Facebook, Instagram. E basicamente é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Quem assistiu até o final, não comenta que vê uma coisa aleatória Comenta um para me saber que você assistiu até esse momento Cara, vamos fazer o seguinte 100 likes, galera eu sei que a gente consegue É só pegar esse videozinho Tem um amigo que joga de Tank Tem um amigo que sempre quer ver Tá no DT Tank Tá algum jogo parecido com o DT Tank. Manda pra ele Não importa Eu vou fazer tipo o Felipe Neto lá Quando vai divulgar Manda pra Galinha Manda pro avô Papapu Tá querendo aí, parça Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo Um abraço do Senhor TT E até o próximo vídeo. Falou